O Diário de Campina hoje tem dicas importantíssimas para você que é motociclista e para você que anda de carona de motos, né? o famoso garupa. Nós vamos conversar com um especialista em motociclismo. Bora ver? Venha conosco! O Diário de Campina hoje está com o Rafael Brito, ele que é especialista, né, instrutor de pilotagem. Rafael, conta um pouquinho da sua história. Como começou a paixão com moto? É, a paixão começou desde os meus 10 anos de moto, né? Meu pai levava para ir jogar bola, não, gostava, não ia jogar bola, e olhar as motos que estavam no campo para os caras que ia jogar. E aí começou a gostar de moto. E quando foi com meus 18 anos, eu comecei a trabalhar com motos. Né? Trabalhei com uma concessionária aqui em Campinas, e lá eu fiquei onde foi minha escola, né? Desde 2004, que eu, que eu mexo com moto. Né? Até hoje, meu trabalho sempre foi moto, sempre só é, trabalhando com motocicleta. Desde a parte de pilotagem até hoje, a parte de ter a loja, né? na parte de venda, que engloba todo mundo de moto. Sim. Você recebe muita visita de, de... Piloto, pilotos, né? Que rodam esse mundo afora aí no motociclismo. Você também faz viagens ou é focado mais aqui em Campina Grande? É, eu, antes eu fazia muito. né, Devido ao tempo hoje, focado mais na loja, fica mais resumido. Aí fica só o domingo para dar uma volta. né, Mas ainda consigo conciliar. Mas como eu não vou, o pessoal vem aqui para a loja para pelo menos bater um papo sobre moto. Né? O pessoal de vários estados vem para aqui, igual sábado mesmo o pessoal de Fortaleza, vem de Pernambuco, só para a loja, vem conversar, dar uma volta e voltar é para isso né perfeito é... a gente vai conversar um pouco com o Rafael sobre as técnicas de, de pilotagem então para isso é preciso a gente sair desse conforto aqui tirar Rafael do conforto para gente mostrar para você que é piloto ou que deseja ser piloto de moto para você que é carona também tem detalhes importantes com o Rafael vai falar aqui sobre a postura do carona. Então, você vai conhecer em logo, né? aqui já na moto, como é que que deve se comportar um, um, um motociclista. É. é é A gente vai falar um pouco do mundo de moto, porque, como eu sempre falo, aqui a gente não se preocupa só em vender o moto. Desde quando eu trabalhava com moto na Honda, era... Sempre pensando em diminuir o número de acidentes, porque hoje a grande preocupação das fábricas de moto não é só vender, é o número de acidentes. Né? Sem contar que a nossa região, Campina Grande, é uma das cidades que tem maior consumo de motocicleta na região Nordeste. Uma das cidades que tem mais consumo de moto. Para vocês terem ideia, em dois, eu não sei quanto é que está hoje, 2020, Sim. mas em 2012, a cada 10 habitantes, seis tinham moto Campina Grande. Sem contar que Campina é uma cidade que tem um dos maiores consumos de motocicleta de alta cilindrada também, não só de baixo, Mas também a gente faz nesse trabalho de formiguinha, foi começando a implementar uma moto, duas, e hoje é um universo de moto de alta cilindrada também. né? Não só das pequenas, mas das grandes também, o consumo Exatamente. Grandes. E sempre a gente vendendo, sempre se preocupando com a pilotagem, como você mesmo falou. Sim. É, não só basta ter o dinheiro comprar a moto, Sim. você tem que se preocupar também... Na, nas dicas simples de pilotagem que tem hum. é Porque às vezes você chega, compra a moto Mas não sabe nem como é que utiliza o freio Sim Que a gente tem um programa no RIDE E a gente sempre fala isso Bate muito nessa tecla Se usar o freio errado Você cai antes de chegar no acidente então, Você viu o acidente, mas já caiu antes de se chegar no acidente Devido ao quê? Uma, uma frenagem errada O olhar errado Por quê? Hum. É, vamos só a gente já começar, Sim. né? vamos quando a gente está na moto mesmo, Sim. eu vou até subir na moto, vai ficar mais fácil. Fica à né? vontade. O pessoal reclama muito das motocicletas, diz que, diz que a moto cansa, que a pilotagem é isso, que a moto fica doendo na coluna, daí os braços. Como eu digo, se você está andando na moto, sentiu dor nos braços, porque você está fazendo muita força no braço. Porque moto a gente ó, segura com as pernas e não com o braço. Então, se eu pegar, ó, segurar e ficar aqui, ó, jogando meu peso todo para cima do braço, você não aguenta três minutos de andar de, piloto, de moto. Verdade. Tanto numa grande quanto numa pequena. Um exemplo: mototáxi, motoboy. Se ele não se policiar na pilotagem, no final do dia ele vai estar reclamando que o braço está doendo, a coluna, as pernas. Mas eu garanto: se ele se policiar na pilotagem, numa postura correta na moto, vai diminuir muito esse problema de, de cansaço. Principalmente nos braços, que é o dois Que ah, Como eu digo, o que tem que do se for ficar cansado é a perna e não os okay. braços porque aqui ó como eu digo você tem que estar igual, tá segurando duas passarinhas. segurando o ovo não pode estar fazendo força se fizer força quebra o ovo sim. né então não pode fazer força quem segura você na moto ó, é aqui ó isso aí é quem vai tá conduzir é, isso também não é uma moto pequena né você tem que estar segurando como também a postura na pedaleira muita gente é, usa as pedale... o pé na pedaleira assim ó sei se já viu no dia a dia sim sim isso aqui, quando ele está fazendo uma curva, para pegar lá no chão e derrubar ele, é ligeiro. Verdade. Ele caiu do nada. Ah, rapaz, a moto não derrubou. Né? Foi a moto. A postura errada. Postura errada. Porque quando você está fazendo a curva, a moto deita e seu pé vai junto. Pegou no pé, ele arremessa. E já eu ando de moto também, já vi muitos motociclistas andarem com as pernas abertas, né? Exatamente. <risos> é. né? Então, você não tá sei solto. se é para entrar vento, o que é. Eu sei que... É uma postura inadequada. É, não é, não é o correto. Sim. Por quê? Você tá solto aqui, ó. Sim. Como você tá, você até falou, será que tava tá tendo uma ventilação, alguma ventilação, mas a moto você tem que estar tá, segurando. Sim. E o peito do pé tem que estar tá na pedaleira, tá vendo? É o certo é você usar essa área aqui, ó, da pedaleira e com o pé. É evitar andar com os pés para fora, o pé para baixo. Sim. Certo? Então, sempre aqui, ó. Eu risco Trocou mais. marcha, ó, voltou. Ó. Voltou. É o Mesmo peito queito. do pé, não o centro do pé. Não centro. O correto é o, é o peito é, do pé. Essa região aqui, ó. Você pode achar mais, onde for mais confortável. Sim. Mas é evitar de botar o pé aqui, ó. Nessa Sim. porção. Perfeito. Aqui, ou andar com as pernas aqui, porque é. vai, se na hora da inclinação você pegar no chão, vai ser arremessado. Sim. E sempre segurando o tanque. Perfeito. Na hora de comprar uma moto, o que é que o, o, o, o futuro motociclista deve pensar primeiro? Né? A questão do ajuste, a questão do tamanho. Uma moto, independente do tamanho do motociclista, da altura do motociclista, ela vai servir para todos? É, você falou é importante, tem que saber para o que ele quer. Sim. Porque, às vezes, como eu disse, tem essa gama de moto aqui, para atender todos os estilos e o trabalho que ele quer usar na moto. Sim. Quanto mais uma moto, esse exemplo aqui é uma Big Trail, né? essa, esse estilo aqui. É uma Big 3, uma moto alta, é né? um estilo abros, uma XTZ, tem então, uma suspensão de um custo maior, então ela se torna mais confortável para o dia a dia e para todo tipo de terreno. Sim. Essa aqui já é uma moto mais limitada, a suspensão tem um custo menor, a postura de pilotagem é mais esportiva, então é uma moto que é mais para asfalto, viagem. Já tem essa outra, que é carenada, nessa Hayabusa aí, que é uma moto mais... Uma pilotagem mais esportiva ainda não é tão confortável para o dia a dia, Sim. mas como eu digo, quando for comprar a moto, é, não basta só achar ela bonita, tem que ver para o que você quer. Por quê? Se você tem um grupo de amigos que usa custom, ele vai querer levar você para custom, se usa big three, vai querer levar você para big three. Então eu digo, você compre a que você gosta e a que é adequada ao seu uso. Porque me deparava muito aqui, o cara comprava uma moto com dois dias, Rafael, não quero a moto, não, não gostei. Não. Por quê? Foi uma moto que não era para uso que ele estava necessitando. Justamente. Então tem que se preocupar para que ele quer usar. Não, eu quero para trabalho. Então tem um certo, determinado tipo de moto que é para trabalho. Quero para viagem longa. Tem um certo tipo de moto que é para viagem longa. Aí vai ter que ponderar essa, essa parte aí. É justamente, que eu estava vendo também, um, um, uma pessoa passou é, do meu lado com aquelas motos com guidão bem alto. Né? Isso ali. Talvez não seja tão confortável, assim como você citou, essas motos que você tem que já curvar bastante, Exatamente. vai depender de para que ele usa é. e quanto tempo, não é isso? Exatamente, Ou então, como você falou, a moto com guidão muito alto. Sim. vai chegar um certo tempo, ó, a circulação ó, desce, então ela vai sentir um certo fumigamento na mão, Sim. o bom é estar aqui, ó, pelo menos no ângulo, no ângulo é, 90 graus para que se tenha uma habilidade. mas aí vai do gosto, tem um cara que bota lá Sim. em cima. Aí vai dando do seu gosto, mas tem. Ele vai reclamar. É dá. Começa a andar. Como também a esportiva, você tem que se adequar muito à pilotagem. Sim. Como eu sempre falo, o punho tem que estar ó, nesse ângulo aqui, ó. reto. Ele não pode estar ó, muito lá embaixo, você andar aqui, vai cansar o braço. Sim. Como também, se você andar muito para frente, vai cansar. Sim. Certo? Então, ó. Deixa ele, ó. Plano. Tá vendo, ó? Isso aqui é a postura que eu vou estar confortável no dia a dia. Ou os cotovelos sempre flexionados. Porque a suspensão vem, ó, ele trabalha como amortecimento e não transmite para a parte do corpo, os homens. Se você deixar duro, ó, todo impacto, viva a parte de cima e você vai reclamar da moto. Normalmente, quando o cliente compra é, em outras lojas aí especializadas, ela vem com um ajuste, independente do tamanho. Isso. É, é comum na sua loja você já ajustar para a altura, para o corpo daquela pessoa, questão do guidão, se, ele vai, se o guidão se ele vai um pouco mais para frente, mais para trás? Exatamente, a gente pode ajustar para o, o tamanho do piloto, do motociclista. Sim. Como você vê, ó, aqui no guidão, tem a mesma chamada mesa, você, a gente dá forma, pode botar esse guidão mais para frente, se, eu, se ele for muito, a pessoa for estatura mais alta, Sim. se for mais baixa, o guidão vir mais um pouco para trás. Sim. A pedaleira, você pode também o pedal de, de, de marcha, você pode botar um pouco mais para cima, um pouco mais para baixo. Também, pra ajustar, ajusta. também é ajustável, também ajustável. as manetas aqui, ó, essas, man, essas manetas, essas vêm né? Ela vem a que o montador lá fez. Sim. Mas se ela vir muito alta, você vai ficar, ó, para pegar ela vai ficar incomodando e vai cansar o seu braço. Uhum. Então você tem que ajustar para que ela fique, ó, plana, certa, fique reta, ó, junto com o seu braço para você fazer o um movimento e você pode ajustar tranquilamente, tanto na hora de comprar, a gente fala, como você também em casa, no dia a dia, vai se ajustando a motocicleta. Sim. É. Com relação ao carona, depois a gente volta para o motociclista. Nessa moto é diferenciada, mas aquela moto comum, que tem o um banco plano. Certo. Como o carona deve se comportar? Onde ele deve se segurar? Vamos fazer um exemplo nessa aqui mesmo. né? Sim. Aqui, ó, o garupa. O garupa, como eu digo, quando ele subir na motocicleta, ele botou o pé na pedaleira, Sim. ele tem que ficar paradinho aqui, ó. Não precisa, quando o motociclista parar o piloto, ele ficar querendo colocar a perna no chão também. Sim. Porque desequilibra a não parte precisa. da frente. Então, ó, sempre, ó, o pé apoiado. Como essa moto aqui não tem apoio, ó, de pegar na traseira, Sim. você vai ter que pegar no ombro do piloto ou segurar ele, Sim. certo? Como às vezes, assim, se for um casal, uma mulher, é mais fácil, né? Mas o homem com o homem não vai querer estar agarrado. Então, Jamais. segura no ombro. Pode segurar no ombro, por quê? Quando ele sair, você vai ter onde se segurar e não ser arremessado para trás. Sim, sim. E a mulher pode também se sustentar, ó. Segurar aqui, ó. Por dentro sim. aqui do, do piloto. Sim. Lembrando, tirar sempre, ó. Uhum. É né, que ele não gosta de os anéis, relógio, porque se pegar aqui no tanque, o piloto vai ficar com raiva, arranha todinho, né? Sim, sim. Então, ela for pegar lá no tanque e se lembrar de tirar isso aí. Mas a dica aí, ficou, parou, fica lá paradinho, segurando. Não precisa estar se movimentando. Uhum. E outra dica também, é, na hora que estiver andando, tiver movimento. Está andando, ó, ele fica paradinho. Quem está conduzindo a moto é o piloto lá, o motociclista da frente. Então, fez uma curva, acompanha o corpo dele. Não precisa que você estar, tá, o cara fazendo a curva para a direita e você puxando para o outro lado. Porque lá na frente incomoda. Vai equil Perde equilíbrio. Parece que você está levando uma caixa d'água aqui atrás, sim. né? Sim. Então, fica paradinho, segurando. Quem vai conduzir a moto, você vai acompanhando o movimento lento dele. Bem suave, certo? Olha na paisagem, não precisa ficar estressado, querendo controlar. Com né? medo de cair é, por lá. Não precisa né? ser copiloto, você é o passageiro. É. Né? Então, tem que estar se preocupando lá, só em ficar paradinho lá na moto, que serve que a pilota vai se tornar tranquila, perfeita e prazerosa. Sim. Já que você falou em curva, na hora de fazer a curva, entrar numa curva, quem faz a curva? O braço mas... ou o corpo? É, é bem complexo de falar, mas eu vou dar três orientações básicas. Esses três tipos de curva. Sim. Curva de baixa velocidade, curva de média velocidade e curva de alta velocidade. Sim. No dia a dia, só pode... o recomendado usar é usar curva de baixa e curva de média. Curva de alta velocidade é para autódromo, né? Sim. A gente fala em autódromo, mas tem, os, tem as pessoas que usam nessa motos no dia a dia. Sim. Mas o bom é utilizar de baixa e de média. Uma curva de baixa velocidade, você vai ver, porque o que? Você quando está andando dia a dia, 20, 40 km, você vai ver que inclina mais a moto do que o corpo. Sim. Tem um buraco, você joga a moto e desvia com esse corpo. Curva de média, você está fazendo uma curva de média velocidade de 100, 120, então você vai acompanhar a motocicleta. Certo? Se você tentar fazer uma curva com uma velocidade alta, jogando a moto lado contrário, você vê que a moto sai da curva uhum. e é onde acontece acidente. Mas, às vezes, a pessoa não tem essa orientação, Sim. aí é onde acontece o acidente. Por isso que a gente fala, o um curso de pilotagem não é para deixar ninguém piloto, Sim. certo? O curso de pilotagem é para lhe mostrar essas dicas básicas de pilotagem para prevenir de acidente. Claro que tem o curso de pilotagem para você se tornar um piloto, mas o foco da gente é sempre o quê? Segurança. A prevenção, no caso de é você aprender é a mesmo. não fazer determinada é. coisa. E como eu falei, tem os três tipos. A gente falou de baixa, de média e a de alta. A de alta velocidade é o que você viu, os caras fazendo lá, saindo da moto. Aquilo ali não se utiliza aqui praticamente na rua. Não é recomendável. Sim. Certo que tem as pessoas que utilizam, né? Mas não, evite. Usa a moto com segurança. Sim. E a dica que eu dou de, de curva. Olhar, certo? Para onde você olhar com a moto, você leva ela. Está fazendo a curva, eu tenho que olhar para onde eu quero ir. Não fico olhando uhum. para aqui. Estou entrando aqui na curva, fio a varredura ó, e olha para onde eu quero ir. O final mantendo uma aceleração constante, você vê que a moto vai suavemente. É um balé, Sim. bem tranquilo. Fazendo na curva, olha para onde eu quero ir. Você vai ver que em motovelocidade, motocross, quando a gente consegue observar mais uma pilotagem mais agressiva, pode ver que o cara está fazendo uma curva a não sei quantos quilômetros e o olhar dele está sempre lá na frente. Sim. Ele não está olhando aqui. Porque quando você levantar a cabeça, dá uma sensação de lerdeza, de não sabe onde está. Sim. E onde perde o controle da moto? Sim. Talvez então, seja semelhante a, não sei se você dança, já dançou? A quem dança? Muitas vezes ele está olhando para os pés e termina errando, né? Ele tem que deixar, tem deixar né? né? Olhar para o horizonte. Pro horizonte, e, exatamente. Para poder conduzir a dama melhor, Sim. nesse caso aí o motociclista vai conduzir a moto melhor. Exatamente. Como eu digo, quantas vezes eu passei, você, eu acho que também ele, Sim. tá andando na moto ou no carro? Viu um buraco, aí tem o buraco, olhou para o buraco aí, dentro do buraco. Por Sim. quê? Seu olhar, visualizou o buraco e mantém o foco lá. Sim, então leva para ele. Quando vê o buraco, tenta desviar o... lá para onde você cair, você você vê que a... tira ele na hora. Então sempre olhar para onde você cair. Outra coisa que acontece bem interessante nos acidentes: você vê que numa reta, uma reta grande, só tem um poste e uma árvore, e o cara vai e bate no poste na árvore. Mas rapaz, ele bateu no poste. Porque na hora do perigo ele fixou o olhar fixou né? o olhar naquele objeto. Então tenta se livrar dele. Você está querendo se livrar do, do, do, do obstáculo. Então Sim. você tem que desviar o olhar. Tem que olhar para o horizonte, deixar ele para lá que você vai passar por ele. Exatamente. Fixou. Bate. A gente está falando aqui em pontos específicos. No curso Sim. tem todo um cronograma. Como é que a gente começa? Conhecendo a moto primeiro, Sim. toda a moto, depois parte de postura, depois parte de curva. E depois frenar devido ao obstáculo, é um cronograma. Então, quando você sai, já sai com aquilo mentalizado, programado. Prontinho. Prontinho. Onde ocorre as, as aulas do curso? É, eu, faria, eu fazia sempre aqui, escolhi um lugar, não, tem um autódromo agora aqui em João Pessoa, a gente fazia lá. Sim. E também no Amigão, tem um estacionamento, eu fazia lá. É, já fizemos curso em nas empresas, a gente faz dentro da empresa mesmo também. A gente vai lá onde formou uma turma, a gente vai lá e faz o curso. Bom, daqui a pouquinho você vai ver como é, o Rafael vai dar o, o contato dele para você que está interessado em fazer um curso de pilotagem com o Rafael então mais algum detalhe Rafael sobre pilotagem é o, além da, da que a gente falou sobre sobre a moto sobre curva sobre algumas orientações se preocupar também com os equipamentos né sim os proteção. equipamentos de proteção que é, a gente, às vezes, se preocupa tanto com a moto, se esquece da gente. Verdade. né Então, sem se preocupar. Primeira coisa, capacete. Um capacete bom, de qualidade, boa. Não vá pelo preço. Sim. Vá pela qualidade. Porque, às vezes, pode ser um capacete caro, que não vale nada. Sim. E pode ter um barato, que ele resolve o seu problema. Então, sempre olhar a qualidade do capacete. Depois a dica, deu. fechado ou aberto? É, pela legislação de trânsito, hoje, pode utilizar o aberto. Sim. Uma viseira que envolva que vem até o queixo. Sim. Certo? Mas o mais seguro é o fechado. Ele tem que estar ó, justo e não apertado. Está vendo que ele está ó, todo ó, moldado? E aqui embaixo, ó, ele não pode estar tá passando ó, sobre o queixo. Se eu botar ele para ficar fazendo aqui, ó, a facilidade que eu tive com ele de tirar a, pela fiverada é a mesma quando você sofreu um acidente. Ele vai sair da sua cabeça. Por isso a importância de quando você colocar, ver se ele está... Bem afivelado, não passando sobre o queixo. Se t... Muita gente tem o um hábito de fazer isso. Para tirar mais fácil. Mais fácil. A mesma facilidade que teve para entrar, na hora de qualquer impacto o capacete é arremessado. É Pode ver que nos acidentes o cara teve um acidente e o capacete voou fora. Por quê? Não estava afivelado justamente. cabeça fica vulnerável. Exatamente. Em relação à proteção de, de cotovelo, de joelho, existe a roupa apropriada para o um é, motorista? Existem roupas hoje que já vem com proteção de um. Cotovelo, na própria jaqueta já vem. Sim. E não é tão caro. Sim. Um valorzinho barato, você já consegue sair equipado. Uma calça com proteção para o, o joelho e uma bota que envolva todo o pé. Né? Eu tenho um exemplo aqui da bota, que vocês viram. A bota, ela está toda ó, sobre até acima do meu tornozelo. Essa ela é a bota é uma ideal proteção. para o motociclista. Isso. E outra coisa importante, não deixar os cadastros soltos. Sim. Pode ver que ele tem, a de motociclista mesmo, ele prende aqui, ó. O cadastro, porque se eu deixar o cadastro ano, pode ser que ele se enrosque na marcha, no pedal e às vezes. Eu, eu graças a Deus, eu nunca caí de moto na minha vida, né? É. Caí já é, quando eu corri de moto velocidade, levei um tomo, e caí parado. Parado igual estou aqui. Sim. Por quê? O cadastro, a gente faz uma reportagem do mesmo jeito, o cadastro enroscou, eu fui sair, o cadastro que enganchou, eu caí com a moto Caramba. parada. <risos> então tem que estar sempre ligado aí nesse no cadastro, que é Verdade. muito importante. Cadaço grande, dá vários nós para poder evitar que ele... É, que ele é também flutu... voando, né? Sim. Se ele andar voando, buscar numa marcha ou no pedal ou em alguma outra parte? Eu já ouvi falar na, na moto, na roupa de proteção, que o, que o casaco, né? Se, se é assim que se chama, ele, ele tem uma presilha com uma calça. Para evitar, tipo, que você caiu, a tendência é a sua roupa subir e suas costas ficar vulnerável Aí existe também a roupa. Exatamente, que o que você protege. falou é muito importante. Que além do equipamento que tem, tem esse equipamento que ele. Qualquer jaqueta, ele vai ter esse zíper por dentro. Qualquer uma tem. É, essas que de motociclista. Sim. Ele vai vir um zíper para pegar na calça. Você acopla Sim. e na hora de um acidente, de você sair da moto, que tiver no chão, ele vai evitar de subir e Sim. ter mais lesões. Ele vai Exato. ficar justo na sua cabeça, ele vai ficar acoplado na calça e vai fazer aquela proteção. Justo. Só que às vezes a pessoa vai andar e esquece e afivelar, tem que estar lembrando de, de se afivelar a questão do calor também, é. né? Tem que ver que o pessoal se, to... eu até digo que se torna chato Quando vai andar, eu digo, olha, cadê o capacete? Está afivelado? Fica olhando Sim. Né? Quando eu estou pilotando Aí eu até parei um pouco e o pessoal Rapaz, fica tomando conta da gente e não anda de moto <risos> Não é porque eu fico olhando Se eu ver alguma falha, aí já vai em cima Até porque isso aí é um dos testes lá no Detran Você é esquecer de afivelar, de fechar a viseira Isso é reprovado, né? Exatamente aí Você perde pontos Exatamente. É, o Rafael também faz parte do, do, é, do programa Irmanados, né, que é voltado para o motociclismo, juntamente com o. Ronald. Ronald, Ronald Pregnan. Ronald Amaral, isso. isso. Então, é, a gente já convida, você faz o convite aí para as pessoas também. É, escutarem né, ou assistirem, que também é transmitido via Facebook, não é isso? Isso, Todo, todas as quintas, às 8 horas, né, através do YouTube, Rádio é, Cariri é Instagram, tem lá, né, a partir das 8 horas, só o um programa, só focando motocicletas. Perfeito. Né? Então, para você que é motociclista, se conscientizar, né, amadurecer e procurar fazer curso para melhorar a sua, a sua habilidade sobre a moto. Um grande abraço a vocês. Obrigado.